Se o Saitama tivesse um filho, esse provavelmente seria o resultado. Esse garoto é a mistura perfeita do Saitama com a sua força e da Tatsumaki com seus poderes telecinéticos. Ele é o Saitama adolescente antes da calvície. Esse é Mob Psycho 100, o um anime do mesmo criador que One Punch Man. Esse anime vai ganhar uma terceira temporada em outubro e está todo mundo animado com essa notícia. Mas para você que não conhece, permita me apresentar. Esse é Mob, um jovem com poderes psíquicos que precisa controlar o seu nível emocional. Assim evitando que algo horrível aconteça ao chegar em cinco. Enquanto ele vive em um mundo repleto de fenômenos sobrenaturais Que não podem ser explicados pela ciência e quando as pessoas encontram essas criaturas, elas são perturbadas E para confrontar essas criaturas, existem os paranormais Esse é Arataka Reigen, um paranormal Ou pelo menos ele finge ser um Ele recebe um pedido de Hanako e aceita exorcizar um espírito que estava atormentando ela E ele já mostra os preços e explica que é muito difícil remover totalmente um espírito Isso tudo no jeito vigarista dele Só que o namorado dela, Tarô, acha aquela situação muito suspeita ele acha que o rei é uma fraude e não acredita que ele seja um vidente de verdade. Isso. Tá me cheirando, hein, creca? Se eu exorcizar o espírito, tenho certeza de que a cara dela vai voltar ao normal. Mas chegando no local, o Reagan finge que sentiu uma aura de um espírito no prédio logo à frente. Mas logo falam pra ele que aquele é o prédio errado. E o Taro já fica, hum, análise, por acaso você errou de prédio? E o Reagan fica lá se explicando, falando um monte de vigarice. E olha só quem logo aparece aqui. Olha o queixo desse cara, velho. Acho que ele é o pai do garoto queixo de bola que apareceu lá em One Punch Man. É o multiverso compartilhado aqui também. Quem é a Marvel? Entrando dentro do prédio, Hanako conta a história do espírito que está assombrando aquele lugar. Que é o espírito de um homem que viu uma barata e pulou tão alto que a cabeça dele atravessou o teto e ele morreu. Ao saber disso, o Heigen já fica todo preocupado. Só que na verdade ele está com medo das baratas daquele lugar. Esse cara é uma piada, velho. Só que de repente aparece o um fantasma de verdade e deixa todo mundo apavorado. Mas tenham calma que o herói está aqui. O que esse cara vai aprontar dessa vez? O Reagan utiliza sua técnica secreta na qual ele arremessa sal, mas não surge efeito algum no fantasma. Fantasma. Se não for sal purificado, não adianta não. Vendo que o seu plano inicial não deu certo, ele resolve usar a sua arma secreta e faz uma ligação pro filho do Saitama. E o fantasma fica lá esperando. Quando o Mob aparece, a hora dele já abala toda a atmosfera. Ele chega na sala e encara o fantasma. E então ele já começa a exorcizar o espírito e consegue derrotar ele com muita facilidade. O cara é poucas ideias mesmo. E essa foi a primeira aparição do Mob, que é um aluno do Reigen e um paranormal de verdade. No final do dia, o Reigen recebe muito dinheiro pelo serviço, mas mas paga o mob com apenas algumas moedas. Então o Mob pergunta por que chamou ele para lidar com aquele espírito tão fraco. Mas o Regen já começa a enrolar de novo. E ele fala que é necessário ter o controle dos seus poderes para não explodir tudo. Só que voltando para casa é revelado que o Mob está com um progresso de 22% até ele perder o controle dos seus poderes. Tá da morto, Em casa a gente conhece a família do Mob e eles estão jantando. Acidentalmente o Mob entorta uma colher com seus poderes psíquicos. Mas logo o irmão dele Hitsu ajuda. Mas mesmo assim a mãe dele fica muito brava por ele ter entortado a Colher Puta que pariu, do no dia seguinte, o Mob vai para a escola e o que, que tá acontecendo aqui, velho? Ele vê a Tsubomi, a garota que ele gosta e já fica todo apaixonado. O Mob vai para a aula de matemática, mas não consegue responder a pergunta do professor. E todos da sala começam a rir dele. Ele mal sai da aula de matemática e já tem aula de educação física. Só que ele é muito uh. em esportes. Véio. Acaba, pelo amor de Deus, acho que ele tem que aprender com um luva de pedreiro. Receba. Depois da escola, o Mob recebe uma ligação do Reagan chamando ele para a estação para mais um dia dia de serviço e ele vai em direção à estação e mostra que o mob está com progresso de 25% até ele perder o controle dos seus poderes. Mob e Reagan vão de ônibus até o local e no jornal mostra que o lugar é um túnel assombrado de uma velha rodovia. Descendo do ônibus, eles já sentem uma atmosfera estranha Sinistro. e ao chegar no local, o Reagan já entra no túnel sem medo nenhum, mas quando ele percebe que está sozinho, ele volta correndo. É. Que ele vai entrar no lugar escuro desse sozinho e o mob ficou lá distraído olhando as formigas, e ele fala que pensou que o mestre não precisava da ajuda dele, já que ele é muito poderoso, mas na verdade ele não tem poder algum, ele só quer usar o mob pra fazer o exorcismo pra ele, e então o mob sente uma energia negativa forte vindo de dentro do túnel, entrando dentro do túnel, o mob fala que sente a presença de vários espíritos ao redor deles e que eles estão cercados, e então o Regen fala para o mob lidar com os espíritos mais fracos, e logo em seguida ele começa a derrotar todos eles, o Regen fica lá se achando e falando que foi muito fácil só que ele acaba esbarrando com outro espírito maligno e dessa vez o chefão então mostra a história do espírito chefe Que era o líder de uma gangue de motoqueiros Que passavam pelo túnel e que por acaso Passou por cima de uma casca de banana Que nem no Mario Kart e matou todo mundo E a partir disso os espíritos começaram A assombrar aquele túnel Só que então o espírito resolve atacar o Reagan, Mas não surge efeito algum, isso porque anteriormente O mob tinha protegido o Reagan. E então o Reagan ataca o espírito Ele dá uma porrada com o um punho coberto de sal Mas esse ataque não faz nem cócegas no chefão O mob então resolve atacar o chefão Que depois daquele ataque nem merece mais ser chamado de chefão, agora ele é um chefinho mas então ele diz que existe um espírito maligno no fundo do túnel e que forçou os outros espíritos a assombrar as pessoas que passavam por lá e que foi ele o responsável por todas as mortes no túnel claro, menos a da banana o Regan não acredita nele, mas Mob sente uma aura assustadora que não desapareceu e vai em direção ao fundo do túnel, chegando lá ele encontra um espírito gigante e muito mais forte que devora o Mob, mas usando seus poderes psíquicos, Mob explode o espírito de dentro pra fora e o derrota com muita facilidade e logo retorna até o Reagan. O mob então entrega uma foto para o chefinho, e é uma foto da sua antiga gangue. E assim ele fica liberto, permitindo que a sua gangue possa descansar pacificamente. E no final do episódio mostra que o mob está com um progresso de 27% até ele perder o controle dos seus poderes. E então, você quer saber o que acontece quando ele perde o controle dos seus poderes? E esse foi o começo de Mob Psycho 100, o anime do filho do Saitama. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembre-se de se inscrever e dar like para o YouTube recomendar os vídeos do canal para você. Obrigado por assistir e até a próxima prossimo.